Todo mundo, e quem tá vivo grita sangue, sangue, sangue, sangue VOU, VOU, VOU, VOU, O piracicaba, eu tô chegando aqui a alegria dos dois acaba, E a vaga, que eu vou ler mais cedo, aí jornal dá um riso, você tá com medo, você tá com medo, e de repente não dá nada, é hoje que eu vou espancar o Megamente, Aí olha o tamanho da cabeça desse cara, e o Megamente disse que é amigo da Samara, só que o Megamente é ruim pra caralho. Aí mano, olha a cara desse menino com cabelo que parece um stunt marroquino. Marroquino, <risos> esse cara suspira. Esse é um mega mente, esse só solta mega mentira. Eu vi que o hipomano é improvisado. Você quer fazer o rap, só que você tá lesado. Porque eu represento o movimento. Ele pega a Samara e sua rima sumirá com o tempo. Eu vim pra contemplar e yeah, sem arrogância. Ô Sansão, eu sou seu drama desde a sua infância. Tá achando zoando ano cabeça do irmão? Ha. Tem ou não? <risos> Na moral eu tô falando, a rima que é boa, deixa que eu tô espantando Deixa que esse cara agora eu já tô matando. Falando da minha cabeça, olha o que o cara tá reparando. Aí fica difícil, né? Não? Cê sabe que agora o Jô não tá na função. Sabe por que esse cara aqui é o hilário? Mega mente, mega mentiroso e esse aqui é o mega otário. Aí fica difícil, ficar quieto. Cê sabe que agora Jô não é o dialeto. Quem falar de mega mente é o papo reto. Você fez isso no estadual e cê viu que não deu muito Certo. E você é certo. foi eliminado. Por isso que na base agora você foi massacrado. Sabe por que façamos assim? Eu fiz a vingança do estadual, perdeu pra mim e chorou no camarim. Uou! Uou! Essas rixas antigas nós adoramos quando vocês explanam. Terminou, volta 30 segundos. Me perdoa, moça. Vamos que vamos, DJ, a nós. Nossa senhora, mano! Essa deveria ser automática, começar a tocar, todo mundo fazia assim, ó. Era um, um o Lumine. Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga um hip! Hot, hip! Hot, Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, de um hip! Hot, hip! Hip! Demorou a entonação sabe que não agora faz a transição cabelo trançado esse cara é vacilão quem é você? o é Ed Capoeirista que trampa em construção? aí fica difícil né não? porque esse cara agora despertou a minha rebelião suavidade eu tô com o mic eu sei que você vai falar que eu perdi lá pro tal do Big Mike não interessa, toda vez eu escuto essa, por isso que agora o moleque já rima a beça pra esse aqui é tchau, pra esse é oi não fala de estadual, porque nem você não foi, volta porque eu passo minha poesia. Eu não fui lá, mas eu tô prestigiando essa energia. Mas sabe, moleque. Eu tô cabendo, que a lá e passar vergonha no Rio de Janeiro. Ei, tá achando que bem, hein? Porque moleque, agora é sem caos. Esse aqui não é o Mega Man. Olha a cabeça do mano, eu acho que a Páscoa chegou. O eu sou verdadeiro, não é por estadual eu te mostro a origem de um bom freestylero Aê, pra mim esse cara é ridículo Quer vir aqui se contentar só por causa de um título Aê, mano, tem que ter vários E tem que tá honrado os sentidos em todos os itinerários Mano, e cê não tá borrando Ganhou de mim, não ganhou o estadual Levou pro motel, ficou conversando o que, ter, que ter referência Aé, mano, cê não passou a referência Entende que pra mim isso aí é normal Falar de o que, de sei lá no estadual Porque se envergonhou em cada linha Perdeu no regional, ganhou no estadual Usando as rimas minhas Uou! Eu não estava lá, não posso falar nada Eita, estava lá Acabou, acabou. Tá na mão de vocês e quem tiver menos barulho Tá fora, certo? Pela ordem de quem começou o segundo round Barulho para Jonão. Barulho para Neno! Uou! Barulho para... Sansão! Uou!